Olá meus amigos, sejam todos bem-vindos. Eu vou abrir um jogo agora, vou falar uma coisa que é bem interessante e vai ajudar muitas das pessoas que estão me assistindo nesse momento. Então, é... nós queremos fazer algumas coisas e não conseguimos. Por exemplo, eu sei que eu preciso fazer um regime, tanto é que tem pessoas que vão fazer cirurgia bariátrica e vão fazer outras coisas, tomam cada remédio, fazem cada coisa mais absurda para poder perder peso. E o interessante é que existem pessoas que dão um estalo neles assim, ó, e eles perdem peso sem usar remédio, sem usar nada. É, lógico, vão fazer exercícios, vão fazer algumas coisas, mas eles, vão, eles conseguem, algumas pessoas conseguem. É, às vezes você quer estudar com um vestibular você diz assim, vou estudar 6 horas por dia. Começa um dia, um mês depois ó babau. Vou preencher os relatórios, blá vou fazer academia, blá, blá. É, no começo do ano, eu vou fazer isso, isso, isso, vou comprar isso, vou comprar aquilo, e blá blá. Então, é, por que isso acontece? É, o que, que faz com que eu não consiga atingir os meus objetivos? E o interessante é que se você assistir filmes, de, filmes ou fazer cursos de motivação, você tem que escrever num papel, fazer um desenho, você tem que fazer uma força gigantesca para você conseguir fazer aquilo, atingir aqueles objetivos. Mas será que aí você começa a viver você mesmo, ou você começa a viver um papel? Né? Onde você está, onde você é e onde você não é mais? Então, é, nós sabemos, através do estudo da né, Enneagrama, que é uma das coisas que eu faço aqui, nós, nosso processo aqui é um processo de trabalhar junto com Enneagrama em Quarto Caminho. Mas assim, então é, por que eu não consigo? O que, que acontece? Quais são os meus vícios psicológicos que não fazem eu atingir, não deixam com que eu atinja? É bem simples, é simples você vai dizer assim, nossa Afonso, é, é, é isso. Então assim, ó, eu vou fazer aqui um desenho, nesse desenho aqui eu vou supor que é você. Ah, então eu vou chamar eu, esse aqui sou eu, o Afonso. Isso aqui é um Afonso, com as coisas que ele gosta, com as coisas que ele não gosta, é este o verdadeiro Afonso. Porém, dentro do Afonso, existe, não é dentro, junto, né? está aqui embolado dentro de nós aqui, nosso cérebro, nosso modo de ser, nós chamamos de nossa estrutura de pensamento. A maneira como nós fomos criados faz com que tenha um eu verdadeiro, mas aqui ao lado tem um outro Maior que esse, eu vou chamar isso aqui de subconsciente, talvez não seja a palavra certa, mas é mais fácil de entender, subconsciente, vou chamar isso aqui também de fantasma, não importa o nome, fantasma, Pode ser o que vocês quiserem, pode chamar de sombra, pode chamar de XPTO, não importa. Mas o que importa é que você perceba que existe um eu teu verdadeiro e existe um outro que está dentro de você. Então, quando você promete, eu vou fazer regime, esse cara aqui diz assim, eu vou fazer regime porque eu preciso é, perder peso para poder ter mais agilidade, para poder pra não, viver melhor mas esse aqui está lá gravado na tua, na tua mente, não, vai fazer não, e o que acontece, você não faz, ele vai dar um jeito de sabotar você mesmo, você sabota você, porque esse está aí dentro de você, então, quando a gente entra na dúvida, quero, mas não quero, é, que briga, desde então, quando você perceber que algo em você te proíbe, não é porque, não importa, ele vai dar um motivo, ele vai dizer que é o um medo, ele vai dizer que é a preguiça, a indolência, a indecisão, tudo quanto é de coisa ruim, está aqui. É isso que não deixa de fazer isso. Então, a mudança que você deve fazer em você, não é uma mudança externa. Não é você fazendo, às vezes você vai até sofrer, você vai tentar tanto fazer um controle emocional, um controle de, de peso, mas não vai conseguir, porque isso aqui está gravado, tá gravado lá em, em você. Tá? Então, é como se eu tivesse aqui um eu e aqui um carrasco. Eu atendi uma pessoa, é, agora poucos dias, que ela fez uma coisa errada com a namorada. Ou fez errada, não importa, não é que fez errado, né? é, falou coisas que machucaram o outro e aí acabou resolvendo terminar. E aí depois veio o, o sofrimento, isso é a coisa mais comum, eu passei por isso também. Então assim, ó, a gente sabe que aquilo acabou, que aquilo terminou, mas isso aqui não deixa, ele faz a gente ficar sofrendo. Porque lá na infância, teu pai, tua mãe, as pessoas que estavam lá, falavam para você que você era isso, que você era ruim, que você não conseguia, que você era fraco, não mostravam provas de amor para você, faziam que com você se sentisse pequeno. Então, tudo isso está gravado. Aqui, ó. Isso aqui se chama a malha, é a estrutura de pensamento. Tudo aquilo, os traumas que você passou estão gravados aí dentro. E aí, toda hora que você quer mudar, isso aqui não deixa. Então, como é que você vai fazer isso aqui? É simples e é, e é complicado. Tá? Porque eu passei por esse processo. Isso aqui é inteligente. Ele tem conhecimento e sabe o que é melhor e sabe o que deve ser feito. Esse aqui sabota. Muitas vezes nem sabe porquê, não, vai fazer, por que não vai fazer, porque eu não quero. E aquela pessoa, não confio nela, mas não confio por quê? Porque eu não confio. Sabe, ah, eles têm umas respostas aqui que você não sabe porquê aquilo. E você esquece se livrar, você vai procurar terapia, vai procurar psicólogo, vai procurar macumba, vai procurar tudo que se imaginar para tentar escapar, a dor é muito grande aqui em algumas coisas, né? Aquelas pessoas que querem mudar de emprego e viver felizes, ela não gosta do emprego, mas é um emprego seguro, quem não deixa elas arriscar, é esse aqui, quem não deixa você andar em frente, é isto aqui, essa nhaca, agora, como é que você vai mudar isso? Primeiro, é possível? É, demora? Demora, mas, você vai ter que fazer como? Você vai ter que fazer que este aqui, que é pequenininho, faça, veja, este vai ter que fazer com que este aqui faça coisas que ele não gosta. Você vai ter que, por exemplo, tem uma criança que não gosta de tomar, ninguém gosta de tomar remédio, um remédio meio amargo, você vai ter que dar um jeito, encontrar uma maneira, ou vai pôr açúcar no remédio, ou vai bater, bater que eu digo, vai bater, vai lá, dá um tapa na bunda, que mais? Vai convencer, não importa, você vai fazer de alguma maneira, lógico que se você fizer chantagens pesadas, o remédio vai sair pior do que a doença, né? mas na sua vida aí, se você tem algo que você quer mudar, que você quer conseguir, quer fazer regime, quer, quer fazer seja o que for, quer ficar rico, Putz, essa é boa. Esse aqui quer ficar rico e sabe ficar rico. Mas esse aqui sabota. Você não consegue, não dá. Não deixa fazer as coisas que deveria fazer para que dá certo. Tem pessoas que vivem em função dos outros, porque esse aqui quer. Então, o nosso problema está dentro de nós, para que esse aqui possa viver o que quer. Então, você vai ter que fazer algo, vai fazer um O que nós chamamos aqui na academia é um sacrifício. Sacrifício consciente. É isso aqui. É algo que você vai fazer com que esse aqui, falou <cười> um susto, e daí ele vai mudar e vai conseguir o que você quer aqui que. Observa que as pessoas que passam por coisas terríveis, né? um acidente de carro, uma morte de alguém que gosta, uma separação... Sabe? Todas as pessoas que passam por um, uma, uma falência, todos que passam por uma coisa terrível dessa, mudam o seu comportamento. Observa, as pessoas se tornam diferentes. Geralmente se tornam mais amáveis, né? se tornam mais, não mais fracas, pelo contrário, muito mais fortes, porque elas começam a entender como as pessoas funcionam, como o mundo funciona. Então, como é que você vai ter que fazer? Sacrifício consciente. Dentro do nosso trabalho, dentro dos nossos cursos aqui, nós sempre temos um sacrifício consciente. Eu misturo lá um pacote de feijão com arroz e digo assim: separe e conte. Separe e conte quantos tem de cada um. O cara não, ele é pira, é um pacotão inteiro, tá? Menos, uns 500 gramas mais ou menos. Então, quando você vai fazer isso, esse aqui toma um susto assim: como, como, como, como? Misturando, separando feijão, arroz? E por que não misturou? Entende? Ele não vai entender isso aqui. Mas esse aqui sabe o que está fazendo. É que nem um mestre verdadeiro manda um discípulo fazer coisa que o discípulo manda. ai, ah, por quê? Uh! Aí o mestre assim: vá lá e faça. Aí o cara vai lá e faz, daí ele volta assim: mestre, você tinha razão. Então o que eu estou dizendo para vocês é uma técnica, uma maneira. Mas Técnica modo de viver diferente. Você pode mudar a sua vida, mas não adianta ficar correndo atrás do vento, correndo atrás do seu próprio rabo, você vai ter que mudar as coisas dentro de você. Se você quer ser rico, você tem que fazer isso aqui, ficar rico. você tem que viver rico dentro. Se você quer ser um bom líder, você tem que mudar aqui dentro. Não adianta usar técnicas que você vai usar por um tempo e depois passa. Você tem que se tornar aquilo que você quer. E a única maneira que tem é fazendo o que se chama de sacrifício consciente. Você vai ter que dar um susto nesse seu subconsciente. E ele vai mudar. Observe que as pessoas que dão um susto na vida mudam o seu comportamento. Compartilhe esse vídeo. Esse vídeo é extremamente importante e é a base de todo um conhecimento para fazer a sua transformação. Eu estou abrindo aqui um, uma maneira... Fantástico para vocês mudarem. Talvez um psicólogo, um psiquiatra, vá olhar e dizer assim, ah, você é fácil, quem faz PNL, cara, para mim não me importa. Eu só sei dizer que é o seguinte, as pessoas que fazem, trabalham com isso aqui, que trabalham comigo, e fazem isso, mudam a sua vida, como eu estou mudando a minha. Você vai poder mudar a sua. Entra em contato comigo, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, dá um like ou um dislike, assista no YouTube, está né? aqui, você está assistindo, assista para nós o o Facebook, Instagram e tudo mais, acesse o nosso site, que está sendo transformado, cheio de informações, de vídeos lá, que vai ajudar você a atingir quem você quer, principalmente você que não consegue entender como o mundo funciona, que tem baixa estima, que tem autopiedade, que tem tristeza, tudo vai desaparecer com isso aqui, garanto, garanto, pode ter certeza, quem praticar o que eu estou falando, e se é assim a fosta não funcionou, eu pago uma Coca-Cola. Beleza? <risos> um grande abraço para todo mundo aí. Sucesso e até o próximo vídeo.